Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e saiba como fazer isso de forma correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, exatamente emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, vai trazer mais agilidade para você entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. É por isso que o processo de emagrecimento é sempre uma benção. E saiba como emagrecer de forma fácil, simples e de forma ilimitada. Mas saiba, não tenha anorexia. Se você não precisa emagrecer, então tu tem anorexia. Então o seu problema não é emagrecer. E sim psicológico, mas você não precisa consultar um psicólogo psiquiatra. Você simplesmente vai passear na rua como normal e tranquilo. Agora, se está com 100kg no corpo, aí você precisa emagrecer.